que é BDR. BDR é a sigla de Brazilian Depository Receipt, que é um recibo de uma ação estrangeira negociada aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira tem mais de 500 desses papéis disponíveis. Para o investidor comum, é um jeito de investir em ações estrangeiras como Apple, Google, Microsoft, Netflix, Alibaba. Já pensou? Mas em vez de comprar o papel diretamente, você compra um título que representa esse papel. Na prática é assim, uma instituição financeira do Brasil ou lá de fora compra essas ações, elas ficam guardadas com um custodiante. Em seguida, esse custodiante manda uma instrução para que um banco aqui no Brasil crie BDRs num volume equivalente às ações que já foram separadas. Esse banco ganha o nome de depositário. A partir daí os papéis ficam disponíveis na B3. Assim se negociam os BDRs, você está negociando ações internacionais. Há várias vantagens nesses recibos. Além de ter acesso às maiores empresas do mundo, é uma forma de diversificar seu portfólio, ficando exposto a um mercado diferente e dolarizado, apesar de você fazer as operações todas em reais. É importante ficar de olho na liquidez. Se tiver pouco papel no mercado brasileiro, pode ser que você não consiga vender rapidamente se quiser. Mas uma regulamentação da CVM ampliando o acesso do pequeno investidor a esse tipo de ativo promete dar um gás nesse mercado. Ficou interessado? Abra uma conta gratuita na Genial Investimentos. Um beijo e até a próxima.